Recentemente, o Christopher Mark, que é assinante do AAA, do AA Inovação, fez uma análise muito legal pegando o desempenho acumulado de diferentes ativos e de diferentes preços ao longo dos últimos 25 anos. E aí aparecem algumas lições importantes, não deixa de conferir a tabela porque ela é muito boa. Eu queria chamar a atenção no seguinte, em primeiro lugar, quando a gente olha a inflação que está acontecendo mês a mês, ela não é tão grande assim. Quando a gente olha um período longo, esse um quarto de século, mesmo depois do plano real, quando a inflação caiu, ela ainda é bastante significativa. medida pelo índice GPM, ela subiu 600, ela variou 680%. Uh, outra coisa é quando você pega vários preços, preços de alimentos, uh, preços de commodities, variações em geral parecidas com a da inflação como um todo, algumas maiores, como é o caso da gasolina. Nesse período a gente teve uma alta do petróleo importante uh, e uma alta do dólar. E as duas coisas acabaram colaborando para uma inflação maior uh, do que a, da gasolina, do que a média de variação dos preços que nós tivemos. Terceiro fator que eu queria chamar a atenção é quando a gente olha para o salário mínimo. Ele subiu uma vez e meia, subiu mil por cento nesse período, uma vez e meia é o que subiu uh, o, os preços medidos pelo GPM. Isso é bom por um lado porque significa que a renda de muita gente, de quem ganha o salário mínimo, subiu mais do que a inflação, poder aquisitivo dessas pessoas melhorou, o poder de compra melhorou e ruim por outro porque significa que como o custo do trabalho dessas pessoas ficou mais alto e nem sempre, não de todos, houve um aumento da produtividade no mesmo ritmo, o que acabou acontecendo é que essas pessoas ficaram mais caras para serem contratadas e algumas, por consequência, perderam o emprego. É um dos fatores pelos quais o desemprego no Brasil é alto. A Outra coisa que chama a atenção é o desempenho dos ativos financeiros. E interessante quando a gente pega um período tão longo, ele foi bastante parecido. Quando a gente olha para o desempenho da taxa de juros medida pela Selic ou pelo CDI, compara esse desempenho com a variação do preço do ouro ou com a variação do Ibovespa, o um índice que mede a média da alta das principais ações brasileiras, o que a gente vê são desempenhos parecidos e, em todos os casos, três vezes maior do que a inflação. Quais são as grandes lições que saem daqui? A primeira delas, a importância de estar investido no longo prazo. Muitas vezes as pessoas têm mentalidade de curto prazo de investimento e, por conta disso perdem essa visão e essa oportunidade de colocar o dinheiro para trabalhar para elas, de se multiplicar, de render mais. E essa é uma lição importante quando a gente olha para esse desempenho no longo prazo. Vale muito a pena olhar a fundo esse exercício que o Christopher fez, entender, ver as consequências e, mais importante do que nada, trazer para a vida de vocês e implementar. Valeu, gente!